DJ se eu te contar, cê não acredita Tava no rasante pela baixada Santista Fumando do canque só pra ver se dá uma brisa Dib do baixado eu tô no toque do azira Só admira, ô parasita Vê se disposa da minha vida Quer o que comigo? Nunca viu minhas correrias Quer tá de olho nas conquistas Vê se da minha vida uma louca que sabe bolar uns bag, que gosta de tomar jack, que acelera minha hornete Gostosa pra caralho, usa até minha Juliette, quer viver vida de chefe oh, Sabe que nós sabe sabe conta forte, muito, muito forte, fica muito ataco, tamo de rolê na mão. Pela área nobre, cortando no São Paulo. Ela cola com os bigodes de Lala Esporte. Não morri na asfalto. Acelera o Robocop com os placos do cofre que tá brinqueado. Sabe que nós conta forte, muito, muito forte. Ficamos pataco Tamo de rolê na norte. Pela área nobre, cortando no São Paulo. De Lala Esporte, não morri no asfalto. Acelera o Robocop. Com os placos do cofre que tá penterrado. DJ Victor eu te contar a cena, acredita Tava no rasante pela Baixada Santista Fumando do canque só pra ver se tá uma brisa de baixado eu tô no toque do azira Só admira, ô parasita Vê se disposa da minha vida Quer o que comigo? Nunca viu minhas correrias Quer tá de olho nas conquistas Vê se da minha vida Conheço uma louca que sabe bolar uns beck Que gosta de tomar Jack Que acelera minha hornet, gostosa pra Caralho, usa até minha Juliette quer vir Vida de chefe Sabe que nós conta forte, muito, muito forte, ficamos pataco. Tamo de rolê na morte, pela área nobre, cortando São Paulo. Ela cola com os bigodes de Lala Esporte, No morri na asfalto. Acelera o Robocop, com os placos do cofre que tá bem enterrado. Sabe que nós conta forte, muito, muito forte, ficamos pataco. Tamo de rolê na pela área nobre, corta no São Paulo Ela cola com os bigode, de Lala Esporte No morri asfalto Acelera o Robocop, com os placos do cofre Que tá pinto DJ Vitor.